Melissa Lorange e esse é meu vídeo teste para substituir o velho Andrógio no taquaker Gente, hoje o um vídeo é um pouco diferente. Tive que mudar a minha pauta da semana porque eu descobri que quando a gente faz vídeos de reacts a elenco de reality show, tem muito engajamento no YouTube. Então, esse é meu vídeo comentando o elenco do All Stars que está mexendo com a cabeça de todo mundo. Vamos começar falando sobre os jurados desse reality que vão julgar os nossos participantes. Começando por ele, que foi alavancado a celebridade da noite para o dia, Omar Aziz. Sim, ele, senador do estado do Amazonas que sofreu profundamente com a falta de cilindros de oxigênio para os pacientes de covid-19, e o governo federal cagou para todos eles. Tanto que a Venezuela, aquele país terrível, sem nenhum pingo de democracia, teve que enviar cilindros, senão o povo todo ia morrer sufocado. Omar Aziz está bem decisivo nas suas críticas aos participantes desse reality, e com certeza vai dar uma alavancada também em sua carreira política. Vamos aguardar aí os próximos anos o que, que vai acontecer. O seu braço direito, que também vai ajudar nesse julgamento, é o relator Renan Calheiros. Veja bem, essa figura polêmica, que poderia facilmente ser cancelado no Big Brother Brasil, e que tem sempre uma narrativa super interessante, não é? Pra gente poder acompanhar. É uma figura que às vezes é vilão, às vezes é mocinho, depende de como que a edição do Jornal Nacional vai mostrá-lo também está capa virada, e é uma coisa ótima que ele está estreando um novo modelo de julgamento, que é o julgamento pelo Twitter. Isso mesmo, o Twitter e o Instagram estão colaborando para o relator desse reality, fazendo o julgamento dos participantes, uma coisa de interatividade que a Endemol jamais teria imaginado. E fechando o principal trio, que vai fazer as arguições aos nossos participantes, está Randolph Rodrigues, do Acre, provando que o Acre existe e está sim no mapa. Ex-pessoal atual, Rede, não me lembro mais qual o é partido dele, porque cada hora é uma coisa diferente, Randolph Rodrigues mostrou que fala fino, mas fala grosso ao mesmo tempo. Bota o pau na mesa, fala com os repórteres depois de cada episódio, está uma coisa impressionantemente linda de se ver. Outra figura que vai ter a sua carreira alavancada, vai fechar várias pubs por aí, tá com a vida ganha. A gente tem alguns spoilers, não é? De alguns jurados convidados. Por exemplo, quem? Kátia Abreu, a nossa motosserra dourada. Que é um ótimo codinome de vilã do Batman e também participante do Esquadrão Suicida. Kátia Abreu vai aparecer vestindo um look super right lady realness, entendeu? Todos branco, com um colarzinho de pérolas pra combinar uma coisa linda de se ver pra poder julgar aqueles machos todos. Nós também temos a família real brasileira. Flávio Bolsonaro será convidado para fazer algumas perguntas e colaborar com alguns participantes do nosso reality. Está aí uma figura confirmada. A gente não sabe nem muito bem o que ele está fazendo ali, que esquecemos que o Rio de Janeiro colocou ele lá. Pois é, eu fico bastante triste mas enfim vamos ao nosso elenco a galera que já participou do programa anteriormente está voltando agora para dar uma palavrinha com a gente e ver se vai ganhar um milhão e meio de seguidores da Season One do Ministério da Saúde nós temos Mandeta pois é Mandeta que tava louco da Mandeta dele falando sobre como Jair Bolsonaro já começou lá Ano passado, em fevereiro, março de 2020, a dificultar o enfrentamento da pandemia. Ele apostou num look maravilhoso pro Antras Room dele, uma gravatinha azul e a bandeira do Brasil na máscara, uma coisa assim super nacionalista, dizendo que a bandeira sim faz parte do imaginário coletivo, não apenas dos bolsominions. A nossa bandeira jamais será vermelha de esmandetta de uma forma assim subentendida no seu look. Já acabou o quê? Uma possível candidatura no ano que vem, não é mesmo? Mostrando que os democratas não estão mortos, muito pelo contrário. E sua principal colaboração nesse programa é dizer que o governo de fato sabia que o Covid ia matar todo mundo. Ele tinha total noção disso, já começou lá em fevereiro do ano passado a apostar na imunidade de rebanho. Provando que qualquer um pode ser um All Stars com apenas 28 dias de... Quadro do governo Nelson Tite também vai fazer parte do nosso reality. É praticamente a assim, na chata da CPI. Apostou no look sóbrio, clarinho, cabelinho na régua, entendeu? Apresentou até um pouco de vida, que é uma coisa que a gente não via enquanto ele estava no poder. A gente achava inclusive que era um zumbi ou um autômato. Ele estava um pouquinho mais sóbrio, uma coisa assim bonita. Ele também apostou numa estética muito interessante que é da amnésia. Enquanto as pessoas faziam perguntas né, no main stage, ele dizia que não lembrava de nada, que não tinha muita certeza de muitas coisas, que não sabia exatamente se existia um povo alternativamente aconselhando o governo ou não, aparentemente ele não está usando o seu ginkgo biloba realness. Mas aí, dando continuidade ao que o Mandetta já tinha falado, dado um protocolo lá no episódio anterior, não é mesmo? O Tais fala que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, de fato estava em reunião com o governo federal para incentivar o uso de cloroquina para o tratamento de Covid. Se vocês não sabem, não existe nenhuma comprovação científica de que cloroquina, que é um antiprotozoário, funcione como antiviral. Não faz o menor sentido, qualquer estudante da sétima série sabe desse tipo de coisa. Também nos informe que existiu um debate para a mudança da bula da cloroquina para adicionar okay, o uso contra o vírus do Covid-19. É isso. Essa foi a participação dele no programa. A seguir, nós temos quem? A atual participante da temporada, Queiroga, não é mesmo? Nosso ministro da saúde, que foi lá dar uma palhinha de como é estar com a coroa na cabeça. Queiroga também apostou na estética da enrolação, de dizer que não sabia muito o que estava acontecendo, e tentou fazer os jurados de palhaço. Infelizmente, Omar Aziz percebeu e deu-lhe um corta, dizendo que se ele não respondesse corretamente as perguntas, em vez de testemunha, ele passaria a ser investigado. Aí o cu apertou e ele começou a participar melhor do nosso programa. Ele afirmou que a vacina é a única forma efetiva de nos proteger contra o coronavírus e que a imunidade de rebanho é uma coisa hedionda cientificamente que não funciona. Falou bastante de vacina, mas em nenhum momento falou de calendário. Inclusive ele não tinha a menor ideia de quantas vacinas estariam disponíveis, quando elas seriam aplicadas, enfim. Aparentemente, ele é o atual winner do Ministério da Saúde, mas não sabe muito bem como funciona esse mandato. E aí nós abrimos a porta do manicômio e convocamos quem? O ex-chanceler Ernesto Araújo para dar uma palhinha de sua participação nesse reality. Foi muito interessante. Foi exatamente quando Kátia abriu. Apareceu o mesmo episódio. Uma coincidência. E ela, o quê? Comeu ele frito com batatas. Ele apostou num look sóbrio, com uma gravata de Jade. Já deu merda no que ele fez. E aí, ele foi lá tentar também falar bem enrolado. Ele gaguejou bastante... Mostrando que todo bolsonarista fala muito grosso no Twitter, mas chega na hora H de encontrar pessoas mais inteligentes que eles. a voz ficam bem nervosos e abaixam a cabeça. O Rabinho, entre as pernas, combinou bastante com a sua retórica, dizendo que ele de fato não atrapalhou a aquisição de vacinas pelo governo federal. Embora tenha chamado o coronavírus de comunavírus, não tenha agradecido o oxigênio vindo da Venezuela, tenha criticado a OMS e depois que o Trump saiu do poder também tem dificultado as relações do Brasil com o governo Biden. Enfim, o homem só atrapalhou a todos nós, e ainda teve a cara de pau de numa realidade alternativa que só a cabeça dele com bastante cloroquina deve entender, dizer que ele não atrapalhou de forma nenhuma as nossas relações exteriores. Ele tanto atrapalhou que precisou pedir demissão antes que o presidente tivesse que demiti-lo. Que pega um pouco mal. Representante da House of Carvalho, né, discípulo de Orlavo de Carvalho, mostrou perfeitamente que não tem qualquer conexão com a realidade, que é uma estética bastante convincente de sua casa. Um participante que infelizmente teve que adiar a sua participação com o um atestado médico, é mesmo Eduardo Pazuello, finalmente aparece num episódio de nosso reality. Esse All apostou numa gravatinha do Lula, tentando assim que a oposição tivesse um pouco mais de empatia por ele. Não funcionou. Inclusive, ele teve que dublar por sua vida a música de Pablo Vittar. Vai passar mal! seu somente com o corpo sensual! A pressão baixou, ele teve que adiar o seu depoimento para o dia seguinte. Ele apresentou também um conceito estético novo, que é o do hacker que faz eventos de lançamento de programas hackeados do Ministério da Saúde e também mostrou que não sabia de nada do que estava acontecendo debaixo de seu nariz para fora da máscara. Também inaugurou uma coisa nova que com certeza vai aparecer em todas as passarelas, que é o habeas corpus prévio, no qual ele pode ficar em silêncio e não se incriminar. Que não foi o que ele fez, ele se incriminou várias vezes, mostrando que os jurados estão muito bonzinhos nessa season, porque se fosse em outro momento, provavelmente ele deveria sair preso. Inclusive, a mentira está com tudo nessa temporada, gente. A mentira é uma aposta segura que todos os participantes estão fazendo. Algumas pessoas dependem de um corpo, uma peruca bonita. Eles só apostando na mentira e está funcionando perfeitamente bem. Ninguém até agora foi eliminado. Mas quem inaugurou mesmo essa coisa da mentira foi Fábio Mangarten. Ex-secretário de comunicação da presidência também disse que não tinha muita certeza do que estava acontecendo e mentiu descaradamente. O cu dele não passava nem Wi-Fi de comunicação, quando Renan Calheiros virou e disse vou te eliminar sem lip-sync mesmo, esteja preso. Aí no caso, o Omar Aziz tinha saído para tomar um cafezinho, o Randolfo Rodrigues ficou meio hum, o que, que eu vou fazer, e aí depois né, o Omar disse eu não sou essa pessoa que vai julgar nos outros, deixa a sociedade decidir. Nessa hora, eu acredito que nós, internautas, deveríamos fazer uma pressão para a eliminação desse participante, porque realmente isso é antiético, gente. Não dá para a gente ter... Uma disputa se a pessoa tá falando tantas mentiras, não tem condição. Inclusive, se não funcionar por pressão virtual, talvez, talvez, apedrejar a casa dele, o carro, passar fogo na família, funcione. Não sei, estou aí jogando lá, vai que acontece. Mas também, Fabinho, porque o sobrenome dele é muito difícil, então vamos usar o primeiro. Fabinho foi o primeiro de todos eles a incriminar diretamente o presidente Bolsonaro em seu discurso, que é uma coisa incrível, porque ele é tão burro, mas tão burro, que nem pra lavar a cara do padrão, ele conseguiu. Foi ótimo. O relator Renan Calheiros estava felicíssimo, hum, na mais pura alegria, escrevendo lá no relatório. Incriminou o presidente. Foi babado, meninas. Esse dia foi incrível. Mostrando que agora o programa é super inclusivo e não é só de macho cis, Mayra Pinheiro, ou a Capitã Cloroquina, também debutou no programa. Aprendeu, RuPaul? Mulher cis também pode participar. Essa foi uma participação incrível, porque Mayra Pinheiro conseguiu, com apenas algumas horas de debate, né, de participação no programa, incriminar o presidente, incriminar a si mesmo, incriminar o Pazuello, incriminar o Mandetta, e incriminou todo mundo. Ninguém estava preparado para o que essa mulher tinha a dizer. Inclusive, Randolph Rodrigues, uma pessoa fantástica, né, a gente? Babarugode jurado assim, que pega na ferida. Leu uma frase de Jair Bolsonaro dizendo da questão da imunidade de rebanho, sem citar que foi ele que disse. E perguntou para a Cloroquina: a senhora concorda com isso? Acha que isso é o que se deve fazer aqui na questão da saúde? E que ela responde, claro que não, isso é um absurdo, quem falou isso é uma besta. No caso, a besta é o patrão dela. Ela também estava virada no falocentrismo real, né? Se vendo peru na Fiocruz, vendo peru em tudo quanto é lugar, uma pessoa assim, muito alucinada, mostrando também ter uma leve dissociação da realidade. Ata Constituições Federais disse que os esquerdistas estão dominando a saúde e que por causa disso o Brasil está do jeito que está. Pois bem, né? Basta lembrar que a Fiocruz e o Butantan, esses dois estabelecimentos públicos né, de pesquisa que os nossos impostos pagam são os responsáveis por a maior parte da produção de vacinas que nós estamos tomando nesse país. Mas a Capitã Cloroquina não se importa, porque como diz o nome ela é a favor da Cloroquina. É muito interessante que, embora ela seja conhecida como Capitã Cloroquina, ela não quis apostar no óbvio. Ela claramente não falou que Cloroquina resolvia o problema do coronavírus, porque aí ela também ia se incriminar, o que é muito esperto. E fechando as participações que nós temos até agora, porque esse reality a gente não sabe até quando vai. Pode demorar ainda um ano, gente, maior do que o BBB21. Não sabe quantos episódios a gente vai ter. Mas por enquanto, fechando as participações mais evidentes, nós temos Dimas Covas, que é o representante do Butantan de São Paulo. Muito diferente dos outros participantes que estavam bem queimados né pela sua passagem no programa anteriormente, Dimas Covas estava fresco. Não é? E trouxe bastante alegria ao povo brasileiro ao confirmar que o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde ignoraram por 11 vezes e-mails da Pfizer que queria fazer do Brasil o laboratório principal de vacinação. Uma vitrine para todo mundo, porque já sabia da capacidade de vacinação de campanhas anteriores, de governos anteriores, do nosso anterior momento do Brasil, não o atual, né? que aí mudou bastante. Ele afirmou que tinha Coronavac suficiente para começar antes de todos os outros países, uma coisa vanguardista, incrível, a vacinação dos brasileiros. Antes, inclusive, dos Estados Unidos, só não antes da China, né porque a vacina veio de lá. Toda a questão é que a vacina do Coronavac não foi muito bem vista pela produção do evento o Ministério da Saúde de Jair Bolsonaro. Ele não aprovou muito isso, não. Mas enfim, descobrimos, graças a Dimas Covas, que, além de ignorar a Pfizer, dificultou a produção e distribuição das vacinas produzidas aqui no Brasil mesmo, pelo Instituto Butantan, que poderia já ter vacinado mais gente do que o resto do mundo inteiro ainda em 2020. Então, é uma participação incrível, a gente está apostando que vai ser a grande winner da temporada, a Dimas Covas, entendeu? As pessoas estão apostando bastante. Se eu botasse dinheiro em reality e acende assim umas cobras, viu? Porque eu acho que é uma participante com bastante potencial ainda para desenvolver para o futuro. Mas a gente ainda não tem muita certeza porque o casting ainda está saindo, né? A gente não sabe ainda para onde vai quem vai ser coroada na CPI. Eu espero que vocês tenham gostado desse, desse breve resumo tá? do reality mais acompanhado do Brasil. Na TV Senado, todos os dias, passa por umas sete horas seguidas, cada depoimento é uma loucura, entendeu? Porque o pessoal que gosta do Pay Per View é um programa perfeito, os carentes de Big Brother, porque no limite não está dando muito recado, muito ibope, não está muito bom. Tá, então, se você... Não estava acompanhando ainda, dá para acompanhar, existem canais na internet, está com os episódios anteriores, dá para você se atualizar perfeitamente do que está acontecendo e não desgruda da telinha, porque talvez tenha participação popular ainda no voto no ano que vem, nas urnas eletrônicas, se o governo não mudar para o voto impresso. Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali, você participa desse canal, você comenta aqui, manda pros seus amigos que estão super interessados no All Stars, vai ver assim eles conseguem prestar atenção no que está acontecendo aqui mesmo no Brasil. Se você gostou e quer apoiar o conteúdo deste canal, mande um pix pra mim, porque ao contrário da TV Senado, eu não ganho dinheiro público pra produzir nada. Ok? A gente se vê num próximo programa. Aí, com certeza, nós ainda vamos ter mais algumas CPIs, quem sabe mais alguns programas prendendo o cabeçudo do filho do Bolsonaro. A gente ainda não sabe. Tem uns spin-offs aí que vão acontecer. Vou manter aí o olhinho aberto, como diria Carla Dias. Abre o olho, que muita coisa ainda vai rolar. Ok? Um beijo e até a próxima. Muito obrigada pela sua audiência. Ai, que palhaçada. vocês vão desculpar esse look aqui, porque não era nada disso que eu ia usar, tá? Tinha outra pauta pra hoje, mas aí tive que trocar tudo na emergência, tá? Eu tô aqui meio Jô Soares, papai Papai é, Lula Livre, Rionas, uma coisa assim meio louca, deu tudo errado, tá? São o quê? 11h20 da, da segunda-feira, o vídeo tinha que ter saído às 7 horas da noite, tá? ficou muito difícil ser eu, tá? Então você me perdoa, porque afinal de contas, eu sou pobre. E pobre faz o que dá, tá? Resumindo é assim, você tá pena de mim, me deposite um pix.